Fala, galerinha do YouTube, eu sou o professor Vitor Mardoc e estou aqui na Produtora Reis para gravar super dicas de física para ti, para o canal Bio Explica. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Lei de Snell de Descartes, para você que sempre ficou com dúvida, é, eh, professor, eu nunca sei quando aproxima da normal, quando afasta da normal, isso tudo para mim é muito confuso. Então hoje eu estou aqui para simplificar a tua vida, então vem cá. Bom. A Lei de Snell fala sobre a refração. Lembra que a refração ela é um fenômeno que ocorre quando a minha luz ela passa de um meio para o outro. E acontece o seguinte. Se a minha luz ela incidir com um ângulo diferente do ângulo de zero graus, ela vai sofrer um desvio. E esse desvio é dado pela Lei de Snell. Então eu tenho aqui ó, um meio qualquer, que eu chamei de meio I, que é o meu meio de incidência da luz, e o meu meio R, que é o meio de refração da luz. Perceba que ao incidir eu formo um ângulo I chapeuzinho, e ao refratar eu tenho um ângulo R chapéuzinho. Só fica atento que esse ângulo de incidência de refração ele é medido sempre em relação a essa reta que eu desenhei de laranja aqui, que é a nossa reta normal. O ângulo de incidência e o ângulo de refração não são medidos em relação ao meio, fechou? Não esquece disso. Então a lei de ela diz o seguinte, que o índice de refração do meio I vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio R vezes o seno do ângulo de refração, meu ângulo que eu chamei de R chapéuzinho. Como é que vai funcionar essa proporcionalidade? Então vem aqui um raio de luz do meio I qualquer e ele passa para o meio R. A relação que eu tenho é essa aqui, quanto maior for o índice de refração, Menor é o ângulo de refração e menor é a velocidade da luz nesse meio. Então a ideia é assim. Pensa que quanto mais difícil, quanto mais refringente esse meu meio for, mais a minha luz ela vai se aproximar da normal. E claro, vai ter a sua velocidade diminuída. Então é assim, vamos lá. Se o índice de refração do meio R é maior, o ângulo R é menor, quer dizer que o meu raio aproxima da normal, e a velocidade vai ser menor, ele vai estar tá mais devagar. Olha, nesse exemplo aqui que eu desenhei, o meu raio, ele afastou da normal. Se ele afastou da normal, é porque o meu ângulo de refração, então, ele diminuiu. Perdão, meu ângulo de refração aumentou. bora corrigir aqui. Bora lá, afastou da normal, meu ângulo de refração aumentou. Se o meu ângulo de refração aumentou, é porque eu estou indo para um meio de fácil propagação, ou seja, com um menor índice de refração. Tudo bem? Olha, não te esquece disso. A relação é a seguinte. Se eu vou para um meio muito refringente, um meio muito difícil, eu aproximo da normal e fico mais lento. Se eu vou para um meio de fácil propagação, um meio menos refringente, eu afasto da normal e me propago com maior velocidade. Essa e outras super dicas de Física você vai encontrar aqui no YouTube. Mas o curso completo de Ótica está lá, na plataforma Bioexplica. E eu, professor Vitor Mardoc, estou te esperando lá. Baixa o print da tela.